Eu vou tentar fazer esse vídeo com a menor quantidade de termos adultos para tentar lo não ser flagado como impróprio. Porque o YouTube já costuma flagar os meus vídeos sobre a sexualidade como impróprios para anunciantes por algum motivo, ainda mais sobre esse recorte em específico. Mas também, afinal de contas, esse é um assunto do qual todo mundo deveria saber. Mas tu... Quer dizer, descascar a banana ou acariciar uma mão, são coisas normais do ser humano. Principalmente para sexuais que são pessoas que sentem atração sexual. Que é como todo mundo acha, que todo mundo é, mas que nem sempre é assim. Eu sou o Cup e estou aqui para responder a uma pergunta que eu sei que muita gente tem, eu sei. Assexuais assistem por... Eu não sei o que falar. <risos> Vídeos ou imagens expositivas de intimidade humana Você entendeu? Qual a lógica que as pessoas seguem? Asexual não gosta de oba-oba. Logo, a sexual não deseja simular um oba-oba em si mesmo. Faz sentido, não faz? É lógico. Mas não é bem assim que acontece. Curta, se inscreva e ative o sininho. A gente tem que lembrar uma coisa sobre as diferentes facetas da sexualidade humana. Existe nossa atração romântica, né? Nossa atração sexual, nossa atração sensual. Eu tenho um vídeo falando sobre esses assuntos, você pode assisti-lo clicando aqui. E todas essas coisas são realmente importantes para a sexualidade. Mas uma das coisas que não é uma atração, mas às vezes a gente se confunde muito o que é, é uma coisa chamada libido. Existem diferentes definições para a palavra libido, mas aqui estamos falando é enquanto um impulso sexual de natureza meramente biológica. Uma coisa instintiva. É uma forma que a natureza encontra para que nós, animais, porque nós somos animais. Realizemos oba-oba para que nós possamos perpetuar a nossa espécie. Porque você não acha que os cachorros chegam tipo. Uh, uh. Olha, eu adoro as curvas daquela cachorra. Uh, uh. Nossa, eu adoro cachorros de pelo longo! Me sinto tão atraído! Uh. Pra eles é uma questão meramente instintiva, uma coisa quase mecânica. Então, pra mim, a forma mais direta de explicar libido é que a libido é um desejo do corpo pelo orgasmo. E eu realmente espero que essa frase não seja adulta demais, porque gente, isso é biologia. Eu tive isso na escola. Então, né? diferente do que algumas pessoas acham, assexuais não são doentes. Não tem uma peça que não funciona. Seus corpos são perfeitamente saudáveis. E a libido pode existir mesmo que eles não desejem se envolver sexualmente com alguém. E se você parar pra pensar bem, o ato do qual esse vídeo é sobre não é sentir atração sexual ou não. É sobre libido. É sobre você querer satisfazer um desejo que surge em você. E isso independe de sentir atração sexual ou não. Mas uma coisa é sobre você realizar aquele ato, né? A outra coisa é sobre como você vai o fazer. E a realidade de pessoas assexuais é bem mais parecida com qualquer outra pessoa do que você imagina. Alguns assexuais só se exercitam com estimulações no corpo, sabe? Nada de fantasiar, só explorando o que te faz sentir bem, o que não. Outros já preferem procurar estímulo em outro lugar como imagens e vídeos. E você já deve estar imaginando... Ah, mas isso quer dizer que essa pessoa sente sim atração sexual. Mas não. Quando você está assistindo um... Uhum... Você não precisa necessariamente se interessar pelos atores. Ou muito menos desejar estar ali. Muitas vezes, o simples fato de você estar vendo pessoas se sentirem bem juntas, te faz sentir bem também. Então sim, existem assexuais que assistem videozinhos e que em si mesmo. E isso não os tornam menos assexuais. Assim como existem assexuais que não fazem isso nunca. Never. E tem vários desses. Tem vários de vários. Tem vários de todos. O ponto é que não existe uma obrigação entre fazer ou não fazer parassexuais, entende? É importante lembrar que a sexualidade é um espectro. Então existem pessoas assexuais que não são estritamente assexuais. E existe toda uma extensão de possibilidades de você ser. Algo entre assexual e alossexual. Se você quiser saber mais sobre este tema, você pode conferir no card que tá aparecendo aí agora, pois eu tenho muitos mais vídeos sobre o assunto. E aí, eu tirei sua dúvida? Se você tiver mais perguntas sobre a sexualidade, você pode deixar aqui nos comentários que pode se tornar um vídeo. Esse vídeo foi uma dúvida. Do, do vamos de Dois. Eles me deixaram num comentário em um vídeo faz um tempinho, e se tornou um vídeo. Então, gente, sério, podem falar comigo, porque pode se tornar um vídeo. E eu faço conteúdo pra vocês, então eu tenho que me basear no que vocês me dizem. Não deixem de me seguir nas redes sociais, eu sou arroba apenascup em todo lugar, mas principalmente no Instagram, porque eu gosto muito de lá, e por favor me sigam lá. tem uma ótima navegação na aba anônima, se é algo que você faz, e tchau, tchau!